E quando, esse filhote, e quando esse filhote começa, que é chamado de abrir o canto, né? quando ele abre o canto, você puxa ele para apresentar de qualquer forma ou você tem mais cuidado em manter ele mais guardado, mais escondido? Como é o seu processo aí? Quando, quando eu tenho um filhote, é, geralmente eu procuro botar sozinho. Né? E esse passarinho sozinho, eu às vezes puxo ele numa uma estaca. Na, na frente de casa, tal eu puxo, mas sempre sozinho. E é assim, deixo a faixa de uns 5, 10 minutos e depois eu já guardo ele para o lugar dele. Por que que eu faço isso? Eu, eu já vi muito pássaro, muito curioso. Inclusive, tenho até uma experiência disso. Uma vez, um amigo em São Paulo que eu fui, ele tinha um curioso que cantava dentro de casa, era um fenômeno um passarinho. Se você ouviu cantar, você ele ficava apaixonado, você, olha, você botava 100 mil na mão dele. E tanta qualidade que o pássaro tinha. Mas quando eu pedi para ele colocar lá fora, ele sabia que não botava porque o pássaro não tinha mesmo comportamento. E aí eu falei para ele. tá aí o motivo que às vezes as pessoas pensam que tem que deixar o dentro de casa, dentro de casa, e quando leva no torneio, chega no torneio, o fica lá um minuto, dois minutos, aí começa a dar umas entrada, acaba o tempo, e ele diz, ah, lá em casa repete tanto, canta tanto, e aqui não canta. Lógico, ele nunca tirou o pássaro dentro de casa, a natureza dele é ali dentro, então ele não vai fazer isso lá fora, entendeu? E esse manejo de fazer um preparamento para levá-lo na estaca, para levá-lo no campeonato? Quando ele é filhote, você faz esse manejo, eu já escutei alguns criadores falando que bota o, carro, o pássaro no carro, aí vai na praça, coloca a estaca, vai com ele encapado, põe na estaca, isso, isso, isso é o que eu já ouvi de alguns criadores, né? E abre a capa e se fazendo o treino, o pássaro cantou ou não cantou, ele encapa novamente, põe no carro e vai para casa, dá uma volta, faz o processo de novo. Esse tipo de treinamento você pratica ou você tem uma dica melhor para preparar um pássaro para o torneio? Deixa eu falar uma coisinha antes de você falar, deixa eu falar, só um minutinho. Isso aí que você vai falar, agora os teus concorrentes aí vão prestar bem atenção, você vai dar o caminho para nós aí, fala aí para nós aí. É, isso aí é um segredo importante É, é um segredo importante é, Se você não puxa ele fora Ele chega no torneio e não apresenta o que deve Então por isso que é a importância De você puxar ele fora Entende? É algo que é, é simples de entender isso Se você não puxa ele fora Ele não vai apresentar como ele apresenta dentro de casa E como é que ele você faz esse preparo? Ah, você tem que sair com ele Você tem que passear com ele Quanto mais você passeia, mais ele vai gostar de passear. Esse que, é o segredo. Qual a idade que tu começa a fazer com um filhote que você vê assim, poxa, esse aqui é promissor, vou prepará-lo para o próximo torneio. Que idade que você começa a fazer esse processo com ele? É, eu, eu procuro fazer isso desde o momento que ele já está começando a cantar é, com personalidade, com passarinho. Porque personalidade assim, é você querer fazer milagre de um pássaro que não tem qualidade. Aprendeu cantar, mas, por exemplo, um repetidor não é repetidor, não é um pássaro que tem qualidade, é um pássaro que tem, canta socado, é, canta mas não encanta. Esse pássaro você não vai conseguir fazer milagre, porque desses tem bastante, é o que mais tem. É um pássaro diferenciado, você tem que acostumar ele a sair com ele, passear com ele, porque senão ele não vai fazer na estaca, nos cinco minutos, aquilo que você quer que ele faça, porque em casa você tem o dia todo para ouvir cantar. Então é fácil de gravar um vídeo de um passarinho bom para você, que eu posso tentar aqui várias vezes durante o dia. Quando eu pegar algumas cantadas maravilhosas dele, eu mando para você, ó, escuta o meu passarinho. Agora eu quero ver fazer lá nos cinco minutos. Aquele cinco minutos lá, que você tem que arrancar o que ele tem de melhor. O que ele faz de melhor. Porque, como eu te falei, se ele é bom, ele vai fazer. Só que você não vai conseguir fazer os cinco minutos lá na estaca, porque cinco minutos é muito rápido. E ninguém está lá para chegar lá, a sentar, e vem um cunho, ó, botando um minuto, dá uma, uma cantada com você. Isso não é show. Show é aquele que você arreia a gaiola e quando você larga a gaiola, em 10, 15, 20 segundos ele entra e já vai enfiando uma cantada de 8, de 10, de 15, de 20, samaritá e já vem com outro assim também, já vem com outro, quer dizer, ele dá 3, 4 cantadas na estaca e já preencheu de 5 minutos e todo mundo vai aplaudir e vai dizer que passarinhaço. esse é o um caso o Big Same faz isso. Entendeu?